Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre libras Os cinco parâmetros de libras Vai ser um vídeo fazendo café E eu vou mostrar para vocês os cinco parâmetros de libras E o que vem a ser isso E como é importante A utilização desses parâmetros No mundo da, das libras Para que os surdos possam entender Querem saber o que é isso? E por que a gente dá tanto valor? A gente precisa tanto usar esses cinco parâmetros? Então vem Os cinco parâmetros da Libras, elas são usadas porque o mundo dos surdos são completamente diferentes dos nossos, tá bom? Os surdos não têm a mesma visão de mundo que nós temos. Eles têm uma visão diferente das coisas, das coisas que nós vemos. Eles têm uma visão diferente da, da posição das coisas. Você precisa dizer para o surdo aonde é que está a coisa. Você precisa dizer para o surdo, tudo em linguagem de sinais, é, se é para você, se é para ele, se é para outra pessoa... E nós precisamos usar esses cinco parâmetros que envolvem linguagem corporal, expressão facial, movimentação e localização. Então eu vou ensinar para vocês cada um desses cinco parâmetros. Vamos ao primeiro? Vamos colocar o café aqui para fazer. Vou ligar aqui o fogo. Pronto. A água está fervendo. Gente, o primeiro parâmetro é a configuração da mão. O que, que é isso? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a mão principal da Libras é a mão direita. Então todos os gestos, os sinais que vocês vão fazer É com a mão direita tá? E uma coisa também que eu queria dizer Antes de entrar com, a, com o primeiro parâmetro Que é a configuração da mão É que tudo que vocês fazem com sinais Com relação a profissões Com relação a pessoas Tudo é considerado masculino tá? Para você dizer que é feminino Você tem que primeiro fazer o sinal de feminino Que é esse aqui tá? É esse aqui e depois você fazer o gesto. Por exemplo, o sinal de médico é esse aqui, ó. Olha a configuração de lado aqui, ó. Parece assim que está dando uma vacinação, né? Uma vacinazinha. Tá? Esse é o sinal de médico. Se você fizer somente esse sinal aqui, ele é feito de frente, assim, ó. Você está dizendo médico. Agora, se você fizer esse sinal e esse, aí você está dizendo médica. Então, em princípio, todos os sinais em Libras são para homens. Se você quiser colocar. Uma profissão fem que seja uma mulher, no caso uma médica, você vai ter que fazer o sinal de feminino, que é assim. E em seguida, médico, ou seja, médica, ó, o um sinal composto, médica. Então vamos ao primeiro parâmetro, que é o parâmetro de configuração de mão. Por exemplo, o sinal de desculpa é isso aqui, ó. Esses dois dedos assim, tipo rock and roll, eu tenho uma certa dificuldade em segurar esse dedinho aqui embaixo. Eu vou fazer com a esquerda, mas vocês lembrem que o correto é fazer com a direita, tá? Esse sinal aqui é o sinal de desculpa, tá? Ele tem que ser feito assim. Eu posso fazer ele assim? Não, ele vai estar errado. Tá ok? Então ele tem que ser feito aqui. Pode ser feito aqui? Não. Pode ser feito aqui? Não, tem que ser feito assim. E assim que seria o certo. Esse é o sinal de desculpa, então. O primeiro parâmetro que se prende à configuração da mão é exatamente aonde você vai colocar a mão, certo? Vocês querem ver um exemplo de configuração de mão? E se vocês fizerem errado, vai dar confusão. Esse aqui, ó, mão direita estendida, eu vou passar dois dedos, fazer esse sinal aqui, ó. Esse aqui é o sinal de chocolate, tá? Atenção, configuração de mão, dois dedos, vou fazer de lado, ó. Chocolate, tá? Chocolate, faz aí, façam aí comigo, repitam, ó. Chocolate, mão direita estendida, pode ser assim, dois dedos também. Chocolate, ou um dedo, chocolate. Mas o normal é esse aqui, ó, chocolate. Tá? Se vocês fizerem com um dedo só, isso aqui é o sinal de nu. Já pensou se você se um surdo chega numa loja e erra, ao invés de fazer o sinal eu quero um chocolate, ele fizer isso aqui eu quero um nu, que confusão que vai dar? Então esse é o primeiro parâmetro que é muito importante, é a configuração da mão, ou seja, você fazer o sinal certo no lugar certo. Ok? Vamos ao segundo parâmetro? O segundo parâmetro é o ponto de articulação. O ponto de articulação é o lugar do corpo onde vocês vão fazer o sinal. Eu vou fazer novamente com a mão esquerda, que é mais fácil para mim, para dar o um exemplo para vocês. Por exemplo, lembra do sinal de desculpa? Como é que é? É aqui, ó. Façam aí, façam aí, desculpa, tá? Só que lembrando que é com a mão direita correto, tá? Desculpa, desculpa, tá? Agora, se vocês errarem e fizerem aqui, esse sinal significa se deu mal. É brincadeira, é pejorativa, você deu mal, você se deu mal, é aqui, ó, tá? então, é muito importante pro surdo que vocês saibam o ponto de articulação correto, tá, por exemplo, o sinal de trabalho, o sinal de trabalho é isso aqui, ó, mas olha onde é o ponto de articulação dele, é aqui, é aqui, e nessa forma, eu vou fazer de lado aqui, ó, é de frente, tá, é diferente do sinal de televisão, que é assim, ó, também, Tá vendo? Então o ponto de articulação é a parte do corpo aonde vocês vão usar o sinal. Esse é o segundo parâmetro, ok? Vamos para o terceiro? Eu queria mostrar para vocês uma... Uma curiosidade bem interessante. Vocês lembram que eu ensinei para vocês o sinal de médico? Como é que é? Faz aí, faz aí. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Sinal de médico. Olha aqui, ó. Dando a injeção, certo? É de frente, dando a injeção. Olha aqui. Se eu errar esse sinal e fizer isso aqui, isso é o sinal de sexo, gente. Muito cuidado, tá? Então, tem que ser isso aqui, ó. Esse é o sinal de médico. Se for médica, lembrem, primeiro feminino, depois esse sinal aqui, como se estivesse dando uma injeção. Tá? Então, o terceiro parâmetro, ponto de articulação, como eu falei, tá? É o lugar do corpo aonde vocês vão fazer o movimento. O sinal de dor, por exemplo, só, olha, são duas letras F, não me perguntem por quê. Tá? E na direção do corpo, onde você está sentindo a dor, dor de barriga, dor de cabeça. Dois, duas letras F. Letra F é assim: olha, para fora. Tá? Vocês vão fazer as cinco dedos abertos e vão botar esse dedo para fora. Lembrem que F fora, dedo para fora, porque para dentro é a letra T. Então isso aqui é para fora. Então são dois Fs e vocês vão fazer esse sinal aqui. Só que aqui vai entrar um outro parâmetro aqui vai entrar outro parâmetro que é o movimento corporal e também tem a expressão facial dor dor de barriga dor de cabeça expressão facial expressão corporal esse é outro parâmetro que a gente ainda vai falar vamos em frente então vamos ao terceiro parâmetro o terceiro parâmetro gente é movimento você lembra do sinal de trabalhar lembra que é assim tem movimento esse sinal não tem então, então, esse sinal, ó, de lado aqui, ó, trabalhar, assim como o sinal de televisão, ó, tem movimento, tá? Agora o sinal de parado, o sinal de parado é isso aqui, ó. olha as duas perninhas, vou fazer de lado, as duas perninhas e aqui, parado. Esse é um sinal parado, parado. Não tem se, sentido vocês fazerem esse sinal assim para um surdo? Ele não vai entender o que é isso, é uma opção de gente pulando? Não. Parado é um sinal parado, não tem movimento. Então o movimento, esse é trabalho, esse é parado, Viram uma diferença? Então, isso é o terceiro parâmetro da língua de sinais brasileira da Libras, que é, o, que é o parâmetro do movimento. Vamos ao quarto parâmetro, então. O quarto parâmetro é orientação e direção. O que, que é isso? No mundo do surdo, é meio complicado de eu explicar isso para vocês, mas ele é diferente do nosso, tá bom? Você tem que dizer onde é que é a direção da coisa que você quer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Se você diz que vai ao médico, tá para um surdo você tem que dizer onde é o médico porque se o médico é para lá você não pode fazer assim é médico vamos fazer isso aqui com a mão direita né como é o médico ir médico ir esse aqui é o sinal de ir tá então ó, médico ir não é que sim ó você tem que se o seu médico é para lá você tem que fazer assim médico ir você médico ir ok quer ver um outro exemplo o sinal de ajuda é esse aqui ó Pode ser feito com o um dedo ou com a mão aberta, assim, ajuda, tá? Então, se eu estou dizendo para você, eu vou te ajudar, aí você faz na direção da pessoa. Se a pessoa está aqui do seu lado, você vai fazer na direção dela, eu vou te ajudar. Se uma terceira pessoa está aqui, você está conversando com essa pessoa, você vai virar para cá e vai dizer, eu vou ajudar aquela pessoa. Agora, se você está pedindo ajuda, você vai fazer na sua direção, me ajude, me ajude, entendeu? Então, esse é o quarto parâmetro, orientação e direção você não pode fazer olha só um exemplo é fazer esse sinal aqui, ajuda pedindo para ajudar você o surdo não vai entender nós entendemos porque nós temos uma facilidade de orientação mas o surdo não é diferente ele não tem essa essa facilidade tá? então você tem que determinar ajudar a você ajudar a ele ou me ajuda você tem que dizer para quem você, a direção para onde vai, se você vai ao médico, ó, médico ir, o médico ir, e você tem que localizar a coisa no lugar certo, tá, por exemplo, se o médico está aqui, você vai fazer médico ir, tá, se o médico está para cá, médico ir, certo, isso é bem importante, então vamos agora ao quinto parâmetro da linguagem de libras, bom, o quinto e último parâmetro da linguagem de sinais brasileiras, a Libras, é a expressão corporal e ou facial, ou expressão facial e ou corporal. O que que isso significa? Eu vou mostrar para vocês como é que é o sinal de feliz, tá? Sinal de feliz, são dois Fs. Olha, lembra da letra F? Faz aí comigo, olha, é só colocar o polegar para fora aqui. Tá lembra de F de fora? Assim é T, assim é F. Então são dois Fs e você vai fazer um sinal de Z para baixo assim, ó, feliz. Façam aí, ó. Feliz, tá? Feliz. Só que a expressão facial é importante, ó. Feliz, feliz, feliz. Se vocês fizerem para um surdo, olha que coisa. Sabe o que, é que o surdo vai pensar? Ele não vai entender. Ele vai dizer, você está zombando de mim? Ele vai pensar isso. Esse cara está zombando. Não, mas você tem que fazer uma expressão feliz, tá? Essa é a expressão facial. Agora, a expressão corporal, já, ela já... Inclui o corpo, além da expressão facial, além da tua linguagem de facial, vocês vão ter a linguagem corporal também, tá? Um outro exemplo interessante para esse sinal de linguagem corporal é o sinal de bravo. O sinal de bravo é isso aqui, ó. Bravo. Mas só que olha a expressão. Bravo. Bravo, tá? Se você fizer uma expressão neutra não vai entender o que ele quer dizer com isso. Ou então, se você fizer assim, ó. Tá? Ele não vou entender, então. Uma expressão séria, bravo, tá? Querem ver outro exemplo? Um exemplo muito legal? Agora. Se eu fizer assim, ó. Agora. Hoje. Hoje. Olha a minha expressão. Hoje. Assim, suavemente. Agora. Hoje. Tá? Hoje. Hoje. Olha a diferença se fizer assim, ó. Agora. Agora. Agora, façam aí comigo, ó. Isso é um agora no sentido de ordem. Eu quero esse relatório agora. Ou então, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês. Hoje. Tá OK? De quebra, eu vou dizer para vocês, vou ensinar para vocês o sinal de WhatsApp. É só fazer assim a letra W, tá? Letra W e você fazer isso aqui, ó. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. Valeu, gente. Então, esse era o vídeo fazendo café de hoje. O café está pronto aqui, servidos. Um abraço a todos. Inscrevam-se nos canais da Resistência Científica. Estão os links aqui na descrição do vídeo. Inscrevam-se no meu canal também, que eu preciso, tô, estou precisando de views. Espero que tenham gostado do assunto Fazendo Café. Hoje foi a nossa papoula rosa, e biscos rosa, aqui. Um cenário para ajudar, né? E um abraço a todos. Até o próximo vídeo e fui!